Oi, Sistema Agroflorestal, vamos conhecer a Associação Veracidade e dar uma olhada na finalização do trabalho. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por acompanhar o canal, friozinho tá tá chegando, né? bacana, já aconteceu esse trabalho há coisa de um mês atrás, agora que a gente está dando conta de finalizar os vídeos e subindo aos poucos, mas é importante, dizer também que aqui no canal a gente já teve informações um pouquinho mais técnicas em outros vídeos sobre a implantação de, de sistema agroflorestal, agroecologia, sobre os cuidados com a terra, de maneira que nesse conjunto de vídeos o enfoque foi mais nas pessoas. Né? De a gente entender um pouco o processo de, de chegada das pessoas aqui na região e a gente conversou com gente da região para saber disso. É, e também conhecer um pouco do pessoal que está vindo de fora com essa capacitação do pessoal local, né? fazendo uma integração aí de, de conhecer e saberes e culturas. Então, essa série de vídeos foi mais é, focada nas relações pessoais, nas relações comunitárias, nas pessoas que estavam presentes no, no trabalho. Quem quiser conhecer um pouco mais, é, os links do pessoal da Associação Veracidade estão aí no, no descritivo, assim como no canal a gente encontra informações sobre SAF, agroecologia, cuidados com o e tudo mais, legal? Vamos acompanhar a fala da Daniela, uma das responsáveis por trazer esse trabalho para cá e no final uma visão geral dos participantes. Vamos dar uma olhada. É isso, meu nome é Daniela, eu sou da Associação da Cidade que é o Mocipe, no interior de São Paulo em São Carlos. É uma instituição que trabalha com educação ambiental, seu educador ambiental também, né? e com agroecologia e permacultura. Então, ideias de sistemas como esses são, são motores aí da nossa instituição também. Né? No meio do ano passado, de 2019, a Fundação do Banco do Brasil e a Copasa abriram um edital público convocando organizações não governamentais né, para se candidatar, para replicar o que eles chamam de tecnologia social, que é a tecnologia social da agrofloresta. Né? Então, a gente se inscreveu nesse edital, foi contemplado e hoje estamos no início das implementações. A gente vai passar por 29 cidades, Piranguinho é a terceira cidade que a gente passa. A gente passa tudo aqui por... no sul de Minas? Tu, tudo no o, o edital. Minas. Em Tudo Minas, em Minas. Sul de Minas foram as primeiras cidades, mas a gente Sim. vai mais pro norte também. Ah, legal, achei é. que fosse só aqui no sul. Sim. Então são 29 cidades, Piranguinho é a terceira cidade. Que a gente fez em São Tomé das Letras, foram quatro unidades por enquanto lá, tem uma quinta para implementar em São Tomé das Letras. Uma em Botelhos, e agora em Piranguinho, e semana que vem em Pouso Alegre. Então a gente tem em cada viagem. É, fazer duas cidades, né? A gente sai de São Carlos, vem para Minas e tenta aí conciliar duas implementações nessas, nessas viagens que a gente faz. Bom, mas é isso. A ideia é que além da implementação, então tá, a gente implementa esses mil metros quadrados, também haja uma formação com essas pessoas, tanto a família que vai receber quanto as pessoas que estão envolvidas aqui nesse contexto, né? aqui do bairro, aqui da cidade, para que a gente, além de, da tentativa de manter esse sistema funcionando, a gente consiga, consiga multiplicar eles também. Né? Então, você vê aqui o pessoal que veio fazer o curso, além da, além da família que está sendo contemplada com essa tecnologia social, é, todo, todo mundo que veio fazer o curso despertou essa vontade também de ter um sistema como esse em casa. Então, é um, um potencial multiplicador de atividades como essa, assim, né? que é o que a gente quer levar também, para além, da, além da, de uma implementação desse físico, essa sensibilização, essa vontade das pessoas fazerem também. Né? Agora, os que vizinhos tá ficam ainda um pouco com o pé atrás, né? Mas eu tenho reparado, no primeiro dia eu vim, eu perguntei para uns dois ou três caboclos aqui o que, que é que estava acontecendo, onde é que ia ser. Ninguém sabia de nada, uhum. né? Sim. Mas eu tenho visto também que os mais jovens estão se aproximando do filho do, do Joaquim e eles têm vindo para observar as coisas. Sim. Os mais velhos é, é mais difícil, né? Uhum. Porque fica... Você né? está vendo essa movimentação? Sim, Como sim. é que você enxerga isso? É, eu acho que tudo que é, é diferente, a gente tá, querendo ou não, é uma intervenção que a gente faz aqui nessa, nesse contexto. Né? Então está todo mundo enfim, acostumado com outro tipo de coisa, chega uma galera aqui para fazer né, uma proposta diferente do que geralmente se faz. Assim. Então, acho que é, é curiosidade. Até resgatando um pouquinho o é, mutirão porque, de antigamente, é, né, os mutirões. Exato, exato, E acho que a ideia é fortalecer isso também, né? Acredito que depois disso, se assim, multiplicando, né? Fazendo na casa de um, na casa de outro, é esses que por hora ainda estão tentando entender de fora o que, que é, sim. se aproximem também. Acho que é, faz parte do processo, assim. Alguns participantes já querem reproduzir isso no sim. terreno uhum, deles, uhum, né? Sim, sim. A gente foi até visitar áreas aqui também, até, enfim, tentar orientar e pessoal. Tá, mas isso não está no edital, vocês não vão poder voltar para fazer isso? Não, a, o, o trabalho não prevê um acompanhamento. Mas uhum. claro que, para além do, da relação de trabalho aqui, a gente cria relações de amizade também. Né? então Essas pessoas sabem que elas podem nos procurar para algum tipo de dúvida, alguma coisa uhum. que a gente vai estar atento a isso a gente sempre dos que a gente fez a gente recebe foto e é super gostoso assim ver a coisa crescer ainda aqui de longe assim tá vocês têm um também. site essas imagens e tudo mais tá, estão indo para o site quem o, quiser dar uma olhada o, o site da Veracidade é veracidade.eco.br e o Facebook é barra Averacidade e aí depois posso mandar os links o Instagram também é Averacidade Gostaria de dizer alguma coisa, algum chamado, né? é o último dia, né? o que, que você poderia dizer para o pessoal? Acho que pensando no, no, no que aconteceu esses últimos dias, eu saio muito, muito feliz, assim, muito grata né? pela recepção aqui, pelo trabalho que foi feito, né? foi... foi foram dias intensos de trabalho e ficou, o resultado ficou muito bom, muito bonito. Então a gente sai assim com, com essa sensação de que nós dever cumprido assim e também criamos outras amizades, né, relações. Com certeza é um lugar que a gente vai querer voltar e querer ver isso crescer assim, e estar junto com essas pessoas de novo. Os canteiros todos prontos, tudo plantado. Tudo recoberto, o pessoal está se organizando aqui para cada um ficar num canteiro, que querem uma foto de todo mundo junto, muito legal, quatro dias de trabalho intenso, mas também trabalho produtivo, revigorante, fim de tarde, é tudo de bom, né? Então, por hoje é isso, muito agradecido por, por acompanhar o canal, se curtiram, dá um joinha, um like, um gostei, né? se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha com os amigos. E outra vez, também na descrição, tá o link para você chegar no grupo Ciência Terra Nova no WhatsApp. Lá a gente tem trocado ideias, se você tem alguma coisa que quer compartilhar com o pessoal, é muito bem-vindo, né? dentro dessa grande área das ciências ambientais, então, bioconstrução, saneamento ecológico, sistemas agroflorestais, agroecologia, design ecológico, permacultura. Tudo isso é muito bem-vindo e a gente tem conversado sobre essas coisas por lá. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.